É isso mesmo Edgar, os devotos Nossa, Nossa Senhora Aparecida já estão no município de Maria da Fé Daqui a pouco, às duas horas da tarde, eles participam de uma missa e caminham mais 39 quilômetros Rumo à cidade de Wesley Brás, vão caminhar já na Serra da Mantiqueira Já são oito dias de caminhada, a chegada da cidade de Aparecida será no sábado 6 de maio Bem, e aqui no programa do Meio Dia continuamos com o Diário dos Romeiros o Rubinho Santos e o Rodrigo Soares enviaram os vídeos e o depoimento dos Romeiros Cristiano Faria Dornela e Adriano Elias de Oliveira Bom dia a todos é, é minha primeira vez na Romaria hoje estamos em Maria da Fé, viemos de Olímpio de Noronha e hoje, lá pelas duas horas, vamos para Venceslau Brás e estou gostando muito já nessa caminhada é, não é muito fácil é, é um pouco difícil sim mas já nesse período graças a Deus já, já conquistei bênçãos nessa nessa caminhada e estou muito feliz e se Deus quiser eu quero estar tá continuando aí com essa turma nos próximos anos bom dia a todos meu nome é Adriano também tô aí na minha primeira caminhada né é, eu vim pagar uma promessa eu fiz para minha filha, alguns anos atrás. E eu já esperava que a caminhada seria uma caminhada difícil, uma caminhada de muita fé, uma caminhada de sofrimento. Mas no segundo dia eu tive uma torção no tornozelo. E desde Licínia até aqui, eu estou abaixo de medicação e com muita fé. Deus tem me carregado e Nossa Senhora tem me carregado no colo até aqui. E eu estou com muita esperança de conseguir concluir essa caminhada, né? concluir esse, esse propósito que eu vim buscar e queria agradecer aqui a meus amigos, né? Os amigos Romeiros, o Cristiano, que eu passei a tomar liberdade com ele aqui na caminhada e virou um irmão de caminhada, é quem tem me acompanhado lá nas últimas pessoas da, da caminhada, né? Tem me ajudado a segurar no meu braço e junto com Nossa Senhora me levar até o, o destino que eu quero cumprir. Queria deixar esse, esse abraço de fé para todo mundo, que acreditem. Que peçam a Deus sempre, porque nosso Deus é um Deus vivo, Deus que muda as nossas vidas e que atende as nossas orações. Um abraço a todos, muito obrigado. Muito bem, só corrigindo, eu escrevi o nome da cidade errada para o João Vitor aqui. Eles estão a caminho da cidade de Venceslau Brás, já na subida da Serra da Mantiqueira. Agora o trajeto começa a ficar mais difícil. Mas com Deus e Nossa Senhora Aparecida vai dar tudo certo. Amanhã a gente traz mais um diário aí dos Romeiros.